Nós pegamos level 2 no servidor Discord. E agora nós podemos deixar essa irriteza mais linda! E é isso. Chega dessa bagaça irritante, que nem boi dormir aguenta. Bora! Tá, gente! Tchau! Não, mano, a única coisa que me faltava era confundir e com tchau, mas já que é assim, paque. A sua DM foi flodada com sucesso. Mas quer começar? Eu tava de boa nas águas de um esgoto. Que isso, tu achou que eu ia falar de boa na lagoa? Lagoa pra é isso aí mesmo. Quando do nada me vem na cabeça a seguinte ideia. Mano, e se eu do nada postasse um vídeo elogiando as namoradinhas de youtubers aleatórios que eu encontro no chat de divulgação de servidores no Discord? Mas aí eu pensei, não, mano, as namoradas não, né? Até porque a maior parte é solteiro. Mas no lugar disso, se eu fizesse um potencial, já que eu peguei mil inscritos, por que não, né? E bem... Se eu só virasse pro do Discord e falasse Mandem seus canais no PV, eu vou fazer um potencial Era a mesma coisa que virar pro mendigo e falar assim Ó oh, seu mendigo, mendiga aí Tô querendo gravar um vídeo e acho que tu poderia participar dele E certeza daria muita view E não é esse o intuito Até porque se eu fizesse isso aqui Não seria um anúncio de potencial E sim o um próprio potencial E como todo potencial, eu já criei o formulário E ele vai estar tá linkado na descrição E também no comentário fixado E bom, meu pessoal, eu espero vocês lá no vídeo E como eu acabei fazendo o começo no final do vídeo sempre sem querer, vou repetir o começo. Tá, gente? Tchau! E Pac, a sua DM foi fodada com sucesso de novo.